Uhum. Portanto, como o mais velho é, o é, é, nesse caso, o lesado, a, a vítima do, do roubo, eu uhum. queria saber da parte do mais velho o que, é que realmente aconteceu. Yeah. É, meu, é, meu chefe, repórter de Angola, vou dizer assim, <risos> é, aconteceu o seguinte, eu via do serviço, está entendendo? Estou a entender, estou a entender, sim. Eu via do serviço, logo que eu cheguei ali naquela direção, ele vai no, na emissora, Uhum. Sim, tu estamos tam, a ouvir, estamos a ouvir, estamos a Quando fui na direção da emissora, encontro automaticamente um jovem ao lado da estrada e o jovem pediu-me agradecimento de favor, para poder dar-lhe uma boleia Esse jovem é o pai banana? Não, não, não é o pai banana, é outro jovem, outro jovem que tirou os telefones no carro. Ok. O jovem, depois de ele andar, quem chega na direção das Pedrinhas, quem vai às bananeiras, Automaticamente o jovem me pede que eu vou ficar já aqui. Logo que o jovem desce do carro, eu também desci para aproveitar o urinar. Era o um rapaz que na tel... pasta toda e se meteu em fuga a correr. Uhum. Assim que ele foi a correr, nós fomos atrás dele. Fomos atrás, fomos atrás do, monstro, do do do jovem. Logo que fomos atrás do jovem, automaticamente o jovem desceu. Foi mesmo. Cortamos de novo no terreno onde é que roubaram os telefones. Então, encontramos ainda o jovem, ainda encontramos um o jovem, a BBR. Uhum. Quando eu liguei para a polícia, veio para essa pessoa, foi atrás do, do homem, o homem desapareceu. Às 5 horas, eu mandei a minha filha para poder enviar a mensagem na céu no telefone da Móvisel, para garantir 100 mil. Logo que eles responderam, está aonde? Liga, nós voltamos a ligar e falamos, eu não sabia que é para empanar, não sabia. Então, eles falam, venha na ponte amarela. Uhum. De manhã, peguei na minha filha e nós também, não podia eu entregar a minha filha no meio do, dos marginares que já roubaram o telefone. Vamos entregar a minha filha, só negociei gostei, mim não aceitei. Nós fomos eu, meu filho os demais para poder acompanhar a minha filha. Okay. Logo de chegar na, na, na ponta amarela onde eles falaram, ele, a minha filha liga e não estamos na ponte amarela, estamos no outro lado. A minha filha sai da ponte, vai no outro lado, mandam voltar de novo a minha filha para ficar em cima da ponte, a minha filha mostrar o braço. A minha filha em cima da ponte começou a abanar o braço. Mesmo assim, eles saem dali, vão diretamente daquela rua, não sei onde ele, ele que fala aí, não sei onde, aquela rua... Lá no Tua Verde, também, aquela área onde nós lhe encontramos. Uhum. Ele fala: olha, estamos aqui, olha, que nos deu trabalho das nove, só fomos encontrar os telefones na posse dela até as 15 horas. Uhum. Quando ele mostra a mão no ar, nós ninguém sabemos que vai banana. O meu trabalho deu até com ele, foram em cima dele automaticamente para poder receber o telefone. Os telefones não foram encontrados na posse de ninguém. Os telefones foi encontrado na posse dele próprio. Uhum. Agora, veja lá, se ele roubou outra pessoa, como é que os telefones vêm parar na mão dele? Exato. Eu, era ele, isso que eu ia perguntar. Foi, senhor, Pegamos ele, levamos para a polícia, apareceu a polícia, levamos ele para a polícia. Logo que chegamos na unidade, eu falei, aprendem o homem. Ele disseram, oh, não pode, já tinha problema com o pai, quem é? Aquele cantor também. O pai diz, o... O, o da beleza, da beleza já tinha problema com a da beleza. Se ele ficar aqui, vai ser uma coisa muito feio. Mas ver, já que o teu telefone apareceu, pode ir embora. Não abre processo nenhuma. Eu uhum. compreendi, ok. Peguei no meu telefone e fui embora para casa. Mas o que é para nós quando depois de um dia, dia seguinte, ouve o meu filho me dizer: Olha, o pai banana está fazendo promessa para mim para me fazer mal. Eu, ele liga para meu pai banana dia, dia seguinte, pai, por favor. Tira só a minha imagem, porque estou Eu também não sabia que estavam a gravar. Eu não sabia. Eu não sabia que estavam a gravar. Eu não sabia que estavam a gravar. A gravar aquele vídeo que está circulando eu na YouTube você assim, se você estava a gravar vídeo. Não, eu não sabia. Porque o meu objetivo é só os meus telefones. Só os meus telefones. Ok. Eu pego os meus telefones e fui embora. E hoje é que eu vi o vídeo. Eu também não sabia que estavam a gravar, porque tinha muita gente. Pai, a minha pergunta Neste... nesse momento é o seguinte, uh, o Pai Banana é quem roubou os telefones ou não? Não, nesse momento o Pai Banana não é que tirou no meu carro, é quem tirou no meu carro é outra pessoa, mas os telefones encontramos na mão dele. Ok, na mão dele, ele, na... Ele, ele se disponibilizou a devolver os telefones. Ele é próprio, ele é quem entregou, ele é, próprio, o telefone, ele é quem entregou os telefones na nossa porta. Ela, ela aceitou devolver os telefones, é isso? Ok. Ou, ou seja, uma pessoa rouba os telefones uh, uh -huh. e no dia seguinte o Pai Banana liga para vocês para devolver os telefones. Nós é que ligamos para ele. Nós é que ligamos para garantir 100 mil. Nós é que ligamos. Ligaram para garantir 100 mil à pessoa que Correto, pudesse atender o telefone. Para poder desgatar os telefones. Só assim que começaram a entrar em contato conosco. E ele fala se vocês virem com uma outra pessoa não vamos entregar os telefones. Mas nós ficamos admirados. Toda pessoa que quer entregar com aquela graça de Deus, já não pode dizer que não venha para a pessoa, senão vão perder o telefone. Ok, isso foi, foi, foi, isso falar, hein? Não encontrar, não é ele que tirou no meu carro, mas sim encontrar o telefone na mão dele. Ok, ok ainda digo isso, né? Ok, top a perceber, sim. Correto. Então, não é ele que tirou no meu carro, repito a falar. Não é ele que tirou no meu carro. Ok. Mas o dia seguinte, quando fomos na patrulha perguntar, os telefones encontravam na posse do Pai Banana. Mas velho, só uma última pergunta para fecharmos essa parte. Diga-me só o pouquinho. Vai, vai, sim, senhora. Acha que o Pai Banana é inocente? Mas para mim já não confirmo isso porque eu encontrei o telefone na mão dele. Ele sendo como não, mas você tem que entrevistar que porque toda pessoa que lhe encontra alguma coisa roubada, ou ele que mandou, ou ele, na verdade, conhece que roubou. Só isso Ok, mas, mas velho, os telefones são caros? São caros, é um telefone caro, é um telefone caro. Nesse, nesse caso, não era mais fácil ele vender para outras pessoas direto, em vez de entrar em contato com o dono? Poderia estar -se a se arriscar? Meu irmão, não sei se você está a entender. Eu não estou, eu não estou a dizer que ele poderia se arriscar. Uhum. Mas nós, para conseguir os telefones, nós a garantimos 100 mil. Só assim que vamos ter a entrar em contato connosco. Ok, ok. O que ele é espantou é ele dizer não venha com ninguém, senão vão perder os telefones. Por quê? Pois é. Pois que é. Nos Sim. Exato, mas velho, muito obrigado pela colaboração. Sim. Uh, mas obrigado mesmo de coração. E Sim. vamos continuar aqui a nossa entrevista com o com, com pai Banana. Sim. E pronto, uh, passar bem. E espero que esteja tudo bem com o mais velho. E aí com os telefones, está bem? Mas eu preciso que ele. Acaba de fazer o comentário, menos ameaço para mim, porque eu não ameacei ele, eu possivelmente fui buscar o meu telefone e que para começar a dar comentário nos investigadores para ligar para mim, que para para quem? Espera aí, ela apresentou queixa à polícia, o pai grande, não, não, o pai queixa, banana. Não, não, apresentou queixa à polícia, mas há um que ligou para mim agora, que tu dono que é o investigador e me exigiu para amanhã ir abrir o processo. Espera aí, não possível para abrir o processo contra o mais velho ou contra o pai banana. É o para ir abrir o processo. Ou mais velho abrir o processo ah, contra o pai banana? poder eu abrir o processo, eu abrir o processo contra ele, mas eu admirei. Mas como é que vou abrir o processo contra ele, seria no mesmo dia que se roubou o telefone. Seria no mesmo dia. Ok. Sim, nesse momento... Esse homem que ligou para mim, pertence no lado dele, é o nome que recebi o telefone, tão à vontade no meu canto, ainda onde estava junto comigo, com o amigo dele, falou comigo ontem. Ok, o, o, o está dizer que a pessoa que ligou para o mais velho, é, uhum. disse que o pai banana vai lhe abrir um processo, é isso? Não, não, se ele, não, o pai banana não é que vai abrir o processo, é o é que tem que abrir o processo contra ele. Oh, é estranho, mas então tá é está tá a favor ah, dele, não faz sentido? Mas está bem, é, mas velho, está é, tá, tá esclarecido a história, a versão do pai banana está aqui a ser contada, ok. uh, vamos continuar a conversar com o pai banana, eu vi, queríamos ouvir o mais velho, que, é, que foi praticamente a vítima no assunto, dos telefones, dos, telefones, dos telefones, exato, sim. entretanto, vamos continuar aqui, como disse há pouco, agradeço imenso a sua colaboração, e qualquer mas coisa... Eu, eu preciso. Ele, é, é, é preciso, nós vamos ser amigos, porque ele é homem como eu. Eu não quero estragar o pão dele, mas sim. Os telefones me na mão dele, mas ele ficou ultrapassado. O mais velho quer ser amigo do pai banana. Não, é não, não, mas somos, somos homens, somos homens, né? Exato, exato. Nós podemos se encontrar, não podemos ser inimigos, somos homens. Vamos, vamos, vou ter que reformular a minha pergunta. Vamos esquecer tudo aquilo que disse, é, no fundo do coração. O mais velho acha que o pai banana foi o mandante do, do roubo? Eu vou repetir e falar. Eu não estou a dizer que ele é o, é o, é o do roubo, mas os telefones encontramos na posse dele. Ok. Essa é uma pergunta que eu vou. Essa é a resposta que eu vou dar. Não encontramos na posse do homem que tirou no carro, encontramos na posse dele. Ok. Tá bem. Sim. Ok, Sim. mais velho. Obrigado. Sim. Se for necessário, a, a gente volta a ligar. Eu também. Tá, obrigado. Tchau, tchau. Boa sorte para vocês, beleza do mundo. <risos> Fica bem, mais velho. <risos> Obrigado. Epa, fechamos a chamada com, com um comentário inusitado por parte do mais velho. Desde já agradeço a colaboração, o tempo que disponibilizou-se a falar para nós aqui no Fly Podcast e nos contar a sua versão, dando espaço ao contraditório. Vai, Banana, tivemos a ouvir não é? uh, o depoimento. Da pessoa a qual os telefones lhe foram roubados na altura. E levanta se aqui algumas questões, não é? Bem, uh, de facto, uh, é, é assim: epa, as pessoas têm hábito de falar sem conhecimento de causa. Nós vimos um vídeo onde saía a informação que o pai Banana roubou os telefones, como se tu fosses a pessoa, a primeira pessoa, a retirar o telefone do lugar em que estava e levar para ti e com essa tua versão não é? é e com essa tua versão percebemos que tu não é tentaste num ato de bondade fazer um bem a quem tinha sido vítima só que infelizmente as coisas não correram da melhor forma